Se liga que eu vou te mostrar nesse exato momento ó, quanto que eu ganhei nas últimas 24 horas na Bet365 através do mercado de futebol virtual. Vou te mostrar aqui agora. Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira e no vídeo de hoje é isso, eu vou te mostrar neste exato momento quanto que eu ganhei nas últimas 24 horas na Best 365, como que eu fiz e vou te passar alguns detalhes importantes para você ser lucrativo dentro da plataforma, beleza? Bom, primeiramente quero pedir desculpa para você aí pela qualidade do vídeo, eu acho que não está uma das melhores agora porque eu estou gravando o um vídeo neste exato momento, olha, são 10h16 da noite, Tá? estou aqui na sala do meu apartamento é, não repara aquele buraco ali, não, olha, teve umas infiltrações aqui na cobertura por causa dessa época de chuva, tá até com um buraco ali, tá vendo? Mas já arrumaram, né, eles abriram, já arrumaram, agora vai vir pra pintar, tá bom? Mas enfim, não é o caso, né? É, enfim, não repara a qualidade do vídeo Porque eu sempre gravo com roteiro Sempre gravo lá no meu, no meu cenário, lá no meu escritório Tudo bonitinho Agora eu resolvi gravar aqui de forma aleatória Por quê? Porque essa é uma das perguntas que as pessoas mais me fazem Lá no meu WhatsApp Júnior, quanto que dá pra ganhar por dia? Quanto que você ganha diariamente? Qual que é a sua meta diária? E tudo mais Então eu vou mostrar os meus ganhos aqui agora pra você E por que, que as pessoas me perguntam isso lá no meu WhatsApp? Porque quando, é, quando uma pessoa tá interessada Em saber mais detalhes sobre o meu treinamento Ela tem contato comigo diretamente no WhatsApp Diretamente comigo mesmo eu que respondo, tá bom? Inclusive o WhatsApp vai estar até aparecendo aqui na tela Caso você queira saber mais informações sobre o Tropa Milionária Sobre os nossos robôs, como que funciona e tudo mais, beleza? Bom, vamos lá, eu quero mostrar pra você quanto eu ganhei Nas últimas 24 horas aqui dentro é, da Best365, tá? Aqui, olha só pra você ver. eu tô aqui dentro da minha conta Primeiramente, olha essa sequência Que eu peguei somente agora, no período da noite Através das entradas do nosso robô Olha essa entrada, mano, 1.500 voltou R$3.750,00 o total essa 50 reais voltou 130. Aqui eu peguei um redzinho, mas aí veio com a proteção. Olha, um red de 20 reais aqui. Aí veio uma proteção aqui, ó. 40 voltou 95. Depois, se essa daqui, 80 reais. É 30 reais voltou 80 reais. Esse é o valor da minha banca hoje. Ó. Deixa eu aproximar mais um pouquinho para você ver. 13 mil reais é o valor da minha banca neste exato momento. E aí eu vou te mostrar, neste exato momento, quanto que eu ganhei somente nessas últimas. 24 horas somando todas as entradas E tem um detalhe importante, eu peguei um RED também hoje E mesmo assim vou te mostrar como que foi lucrativo o dia, beleza? Bom, olha só, tô aqui nessa aba aqui da Best 3005, né? Que é onde você vem para filtrar os seus ganhos Eu vou atualizar a tela, tá? Para ninguém falar depois, ah, mas o Júnior tá fazendo montagem que não sei o que Não, ó, tô atualizando a tela Aqui, ó, tô aqui nos meus históricos Vou vir aqui, ó, em ganhos e perdas Vou clicar nas últimas 24 horas e vou filtrar, olha só. Ó, estamos aqui atualizando. reais, tá? É o que eu ganhei nas últimas 24 horas. Aqui foi o quanto que eu usei do meu saldo, tá? Para as apostas. E aí faz uma somatória entre o Red, sobre os greens sobre tudo, e o lucro total. 1.747. Em 24 horas foi que eu ganhei através da Bet365, através do nosso grupo VIP, né, que é o Tropa Milionária, através do nosso robozinho quem manda as entradas lá. Mas eu quero explicar como que eu faço isso, como que eu consigo esses resultados é, e diariamente lá no meu Instagram, eu tô sempre postando os meus resultados os meus alunos, então se você não segue lá, já segue lá também no meu Instagram, tá bom? Bom, antes de passar alguns detalhes, algumas dicas aqui do que, que você pode fazer para ser lucrativo, eu já quero pedir para você deixar o seu like no vídeo se você está curtindo o assunto do vídeo, se você está gostando aqui do conteúdo e também se inscrever por quê? Porque eu sei que você quer ganhar mais dinheiro senão você não estaria aqui nesse vídeo, nesse momento, se você não quisesse ganhar mais dinheiro, na é verdade? Então, pra você não perder os próximos conteúdos em primeira mão, para você não deixar de ganhar mais dinheiro, se inscreve aqui agora. Eu vou dar dois segundinhos para você se inscrever e ativar as notificações. Vamos lá. <música> Pronto. Seguinte, ó, continuando aqui então, tá? Primeiramente, é, o que, que você deve fazer para você ser lucrativo? Porque, para você entender, eu peguei um head aqui é, dentro desse jogo. Vou até mostrar para vocês também isso daqui, ó. É, nós temos um grupo gratuito, inclusive esse hedge que nós pegamos... A gente enviou também no grupo Free, infelizmente a galera do Free pegou, mas aí eu quero te mostrar uns detalhes aqui importantes, vamos lá Inclusive se você não tá no grupo gratuito, vai aparecer aqui é, é, debaixo do vídeo tem um link para você entrar lá dentro, tá? Ó, nós estamos batendo aqui quase 12 mil pessoas no grupo gratuito hoje, tá bom? Vamos lá, olha só, é, inclusive a gente pegou um Red no grupo Free hoje, ó. olha a quantidade de Greens que a gente enviou dentro do grupo Olha, dois Greens seguidos já ali, tá? 3, olha só pra você, tudo green. Basicamente, aí a gente manda os resultados dos alunos e por aí vai, olha só pra você ver que loucura, tá? Ó, outro green, tá vendo? Só que aí hoje, ó, também pegamos um red. vamos vou mostrar pra você aqui. Aqui não tem censura, tá? Aqui a gente não esconde nada, não. Aqui são resultados de alunos, olha só. Aluno é, colocou 50 Resultou 150. A odd dessa entrada aqui, olha. É 3.00, então uma entrada muito boa. Infelizmente hoje a gente pegou esse red, mas olha só, quero mostrar pra você um detalhe importante: ó, nesse jogo aqui que o robô mandou, teve um red, mas tinha tudo pra dar um green, né? Foi uma trollagem mesmo da Beth, basicamente ele falando. Só que olha só, preste atenção: eu mandei essa entrada às 6h50 da tarde, tá? Às 7h04, ou seja, basicamente ali 10, 15 minutinhos depois, a gente mandou outra que deu green. A odd dessa entrada aqui foi basicamente quase 3.00, então recuperou legal. E logo em seguida, tá? Foi em questão de minutos depois, a gente recuperou. Aí tá e teve a, a entrada dos alunos né? que pegou, pegaram um green também é, e por aí vai. Tá bom? Então aqui é para você entender. A gente pegou logo em seguida aqui. E aí, esse Red que eu mandei lá dentro do grupo Free, eu também peguei. E aí, o que, que eu quero te dizer com isso? O que eu quero te mostrar com isso? Às vezes tem pessoas que viram para mim e falam assim, Júnior, porra, eu peguei um Red e quebrei minha banca. Cara, se você quebrou sua banca com um red que você pegou, na verdade, você não quebrou sua banca por conta desse Red. Você quebrou sua banca porque você não teve gestão. Vou te dar um exemplo. Eu peguei esse Red, por que, que eu não quebrei? Eu peguei esse Red. Por que, que ainda assim eu terminei com R$ 1.747 no lucro? lucro em 24 horas, mesmo pegando hedge, porque eu tenho gestão de banco. Então quero que você preste muita atenção nisso que eu vou te falar aqui agora. O maior segredo para você ser lucrativo nesse mercado, mercado de apostas, é você ter uma boa gestão e você ter um bom controle emocional. Por que, que eu digo isso? Porque tem pessoas que pegam um Red e ficam surtadas, estressam, xingam, e aí vai lá na, na emoção, pega mais entradas e, às vezes, a energia tá, né, tá naquela energia ruim ali porque tá estressado e tal, e acaba, às vezes, perdendo na empolgação, na euforia, e perde mais dinheiro ainda. Então, você precisa ter um bom controle emocional, tá? Como que você faz isso? Primeiramente, entenda que o Red faz parte do jogo, ok? Entenda, faz parte do processo. E é aí que entra a gestão de banca, tá? Só existe a gestão de banca porque existe RED. Pensa comigo, se não tivesse RED, teria por que fazer gestão? Não, era só você postar tudo que você tem porque sempre iria dar green. Mas só existe a gestão de banca exatamente porque tem RED. Então, se você quebra com RED, é porque você não está fazendo gestão. Outro insight interessante que eu quero falar para você aqui agora é sobre essa questão de emocional. Preste muita atenção nisso. tá? Melhor do que saber parar quando você toma um RED, tá? melhor do que saber parar quando você está perdendo, é você saber a hora de parar quando você está ganhando. Presta muita atenção nisso. Anota isso que eu estou falando com você. Porque o que faz muitas pessoas também perderem dinheiro é o fato de não ter uma meta, tá? As pessoas não colocam uma meta e ou elas colocam uma meta bate a meta só que ao invés de parar ao momento que ela bateu aquela meta ali, não ela vai na empolgação que pegar mais uma e às vezes nessa mais uma ela pega um red e perde o lucro então o me melhor do que saber parar na hora que você tá perdendo porque na hora que tá perdendo porra não vou parar aqui porque eu já tô perdendo já tô tomando aqui para dentro então vou parar melhor do que você saber parar perdendo é você saber parar ganhando preste muito atenção nisso ó 90 dos resultados desse negócio tá aqui ó na sua mentalidade Tá bom? Então, coloca uma meta diária. Bateu sua meta às 11 horas da manhã? Para, mano. Ok? Bateu sua meta 10 horas da manhã? Para. Problema. Só volta no dia seguinte. Entendeu? Respeita a sua banca. Tenha gestão. Preste muita atenção nisso. É isso que vai fazer você ganhar dinheiro dentro deste negócio. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, tô vendo passar um site muito rápido para você. Se você quer saber mais sobre o Tropa Milionária, eu coloquei um vídeo aqui no meu canal do YouTube falando um pouco exatamente sobre o Tropa, mostrando como funciona os grupos por dentro, como que funciona os robôs, como é que os robôs enviam as entradas, como que funciona as aulas. Eu vou deixar o link desse vídeo onde eu mostro o Tropa Milionária, explico um pouquinho mais sobre o Tropa Milionária, no primeiro link aqui da descrição do vídeo e também nos comentários. Se você quer saber mais, clica lá, assiste, ou então você pode entrar em contato comigo também lá no meu WhatsApp, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, um grande abraço para você, amo vocês, até mais e valeu!